Eu me chamo Diego, faço parte da escola Liceu José Furtado de Macedo de Abaribara e vou recitar uma poesia de minha autoria, Uma Vida, Uma História. Em um mundo corrompido, que está sendo abandonado e destruído, onde o futuro é incerto e o passado foi esquecido, será que as pessoas não aprendem a verdadeira lição? Que no fim, toda riqueza será em vão e que o segredo da vida está muito além da compreensão. Mas não se esqueça, oh meu irmão, que tudo o que existe tem um propósito e uma razão, e até mesmo o mal vem servir ao bem em comunhão. Então me fala, para que chorar, para que sofrer? Não é muito melhor aprender? Abra teus olhos e comece a viver, pois é chegada a hora de sair da escuridão, preencher o vazio em seu coração, e por fim completar a sua missão. Tudo o que você precisa é acreditar que lá no fundo uma luz vai brilhar, anunciando que é melhor você aproveitar cada minuto e segundo sem desperdiçar a oportunidade que a vida te dá de fazer valer a pena o seu espertar. Só há um caminho a seguir, onde o critério você vai decidir, mas vou lhe falar com sinceridade que somente o amor pode fazer da dor felicidade. Escute bem, preste atenção, guarde em sua memória, nós só temos uma vida, uma história. Obrigado.